Eu estava indo para o trabalho de moto e sofri um acidente. Fiquei muito machucado. No total, tive 30 fraturas e também tive a lesão do plexo braquial, né, que eu estou fazendo tratamento até hoje. Nunca tinha ouvido falar de lesão de plexo braquial. Não sabia nem que existia plexo braquial. A lesão traumática do plexo braquial é o nome técnico que é dado para uma lesão induzida por algum trauma e que acomete, então, que compromete a sensibilidade do braço e da mão e também os movimentos do braço e da mão. No Brasil, a principal causa dessa lesão são os acidentes de moto. Alguns pacientes podem ter uma lesão completa do plexo braquial e outros uma lesão parcial. Eles também podem apresentar dor e muitas vezes uma dor que nós chamamos de dor neuropática, que é uma dor é, em queimação, uma dor que independente de posição é, e pode a, acontecer em qualquer hora do dia. Eles pediam para mensurar numa escala de dor quanto tinha, de 0 a 10. Eu sentia uns 11 de dor, era bem ruim. E aí eu achava que não tinha, não tinha como reverter esse quadro. É um problema de saúde pública porque muitos pacientes podem ficar incapacitados é, por toda a vida precisando então de uma readaptação ao mercado de trabalho e necessitando de um trabalho de reabilitação durante muitos anos. Eu não tinha movimento nenhum, eu tinha dificuldade para andar, eu tremia muito, os braços tremiam muito quando me comovia, eu fiquei emocionalmente abalada. A maior parte desses pacientes são pacientes jovens, entre 18 e 30 anos de idade, em suas fases ativas de trabalho, e que, realmente, eles podem é, apresentar disfunções e incapacidades permanentes. No CPI de Neuromat, nós estamos investigando ah, os mecanismos de reorganização cerebral que se seguem a uma lesão periférica, como a lesão do plexo brachial. O nosso objetivo final né, é procurar desenvolver protocolos, instrumentos, tecnologia, que possa ajudar os pacientes a ter uma melhor qualidade de vida. A plataforma Abraço, então, é uma iniciativa inédita no Brasil, uma plataforma virtual que visa reunir é as várias frentes, né, que incluem então, é, o relato da pesquisa em andamento, os laboratórios que são associados ao CPI de neuromática, que desenvolvem pesquisa então, nessa linha, nessa frente, é, e assim como material de divulgação, cartilhas, vídeos, é, nós vamos montar também palestras, então vídeos com palestrantes convidados, tratando das questões relacionadas com a lesão do plexo. Tudo que me é, que é minha, minha proposto, eu tô dentro que é para ver se, se eu consigo melhorar. Né? Poder tocar melhor, poder voltar a dirigir carro grande, essas coisas todas. Né? Eu, eu, que É o meu maior objetivo, né? Que era uma das coisas que eu mais amava fazer. Agora, eu tô com 60% de sensibilidade. Para mim é muita coisa, sabe? Eu consigo segurar uma chave, eu consigo sentir que eu estou segurando as coisas. É pouco, mas para mim hoje tem sido muito bom. Não é o suficiente, ainda procuro estar tá ganhando mais sensibilidade continuo fazendo os exercícios. Mas pode ser que venha, pode ser que não. Eu aprendi a me adaptar e continuo levando.